Fala rapaziada, beleza? Seus comedores de xoxota, aqui quem fala é o Joseph. Seja bem-vindo ao canal. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, solta o dedo no safadinho do like, e comenta aqui abaixo do vídeo. Se você praticar pelo menos um desses dois exercícios para retardar a ejaculação precoce por dia, com certeza irá dobrar o seu tempo durante o sexo. Ouça isso com atenção, porque pode ser o que vai salvar o seu relacionamento, ou até mesmo, salvar a sua transa com a parceira. Segundo um experimento social feito com 500 mulheres separadas ou divorciadas, 335 delas alegaram ter traído os maridos, porque eles não as deixavam satisfeitas na cama e 300 alegaram ejaculação precoce. E você sabia que cerca de 67% das mulheres que traem o homem alegam insatisfação sexual? Foi por isso que criei esse canal, para ajudar vocês que sofrem desse terrível problema. Eu mesmo já passei por isso e sei o quanto é frustrante. Eu curei a minha ejaculação precoce em 4 semanas e você pode curar a sua também então fica até o final do vídeo que tenho uma dica muito importante para te passar que vai te ajudar a eliminar de vez essa frustração da sua vida agora vou te passar dois exercícios para ajudar você a controlar a sua ejaculação precoce porém vale lembrar que esses exercícios não curam a ejaculação precoce e sim ajudam a controlar esse horrível problema vamos aos exercícios Exercício 1. Técnica de Masturbação, Start-Stop. Esse é um dos melhores exercícios para a ejaculação precoce. O homem começa a se masturbar até chegar mais ou menos perto do momento da ejaculação. A ideia é interromper o ato, relaxar por alguns instantes e retomar depois. O ideal é fazer esse exercício algumas vezes. Com o tempo, ele conseguirá segurar a ejaculação por mais tempo, inclusive durante o ato sexual. O principal objetivo deste exercício é fazer com que o homem conheça as sensações que antecedem do orgasmo e, assim, consiga controlá-las melhor e evitar que a ejaculação venha antes do desejado. Lembrem-se... Conhecer o próprio corpo é fundamental para qualquer pessoa, e pode ser especialmente positivo para quem sofre de ejaculação precoce. Exercício 2. Técnica do aperto. Essa é uma técnica que pode ser feita tanto sozinho, durante a masturbação, quanto com a ajuda de outra pessoa. É recomendado que a pessoa com ejaculação precoce comece a fazer por conta própria para conseguir se acostumar e ganhar prática. Seu principal objetivo é fazer com que o homem perceba as sensações que precedem a ejaculação e é bastante simples e bem parecida com o primeiro exercício dessa lista. O homem deve apertar a base do seu pênis quando está chegando ao orgasmo, reduzindo a ereção. Ao perceber as sensações, ele conseguirá identificá-las nas próximas vezes, com o tempo, também poderá controlá-las com mais facilidade. Deve-se apertar a glande do pênis com firmeza, mas não com muita força, por cerca de 3 ou 4 segundos. Até que a vontade de ejacular passe. Com tempo e prática, o homem vai ganhar mais confiança para poder fazer com a ajuda da parceira. A dica que vou te passar é se você quer acabar com a ejaculação precoce definitivamente. Assim como eu também acabei a minha em até 4 semanas. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site onde mostra, como você pode estar vencendo esse infeliz problema, sem uso de medicamentos, tratamento natural. Clica no primeiro link, da descrição desse vídeo. Então, até o próximo vídeo rapaziada.